Agora, é hora de mostrar o peso da camisa. Hora da nação jogar junto. A hora de provar que o atual campeão não está para brincadeira. Chegou a hora das oitavas de final. É tudo ou nada para o Mengão. assim e Flamengo, ao vivo, dia 24, 9 e 15 da noite, Copa Comembol Libertadores. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.